Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e neste vídeo três exercícios que você não pode deixar de fazer, mas antes inscreva-se no canal dê o um seu joinha, compartilhe esse vídeo lá no WhatsApp, dá essa moral aqui para esse professor. E se você quer cardápio nutricional para ganho de massa magra, emagrecimento ou o nosso mais novo cardápio, certa a barriga na promoção, todos eles, cada um em sua promoção de apenas 20, reais. 20 reais para cada cardápio, promoção aqui do canal do Professor Emílio Júnior. Entre em contato com esse número do WhatsApp e fala com a Daniele. Hoje você vai utilizar uma cadeira, isso aí minha guerreira, nós iremos utilizar uma cadeira para trabalhar bem região das coxas, glúteos, abdômen, olha só, e lateral, isso aí. Calma que eu vou te explicar, se você não tiver peso em casa, como esses aqui que eu tenho, você pode utilizar duas garrafas PET, se não tiver garrafa PET, pode fazer sem nada, tá ok? Vamos lá! Primeira coisa, eu vou ensinar o passo a passo para você aprender como se faz o exercício. O primeiro exercício é conhecido como agachamento, agachamento búlgaro, agachamento búlgaro, onde você vai fazer o seguinte, você vai ficar a uma distância de aproximadamente um passo a um passo e meio da sua cadeira. Pode ser utilizado também um sofá, tá bom? Não tem problema no momento que você consiga colocar a sua perna direita, assim, apoiada na cadeira. Vou te dar mais uma dica. Coloca a cadeira encostada na parede para evitar de você empurrar a cadeira, tá ok? Você vai ficar à frente, mas com a perna assim, apoiada na cadeira. Vai segurar ambos os pesos na lateral do seu corpo e flexionar a sua perna da frente. É dobrar a perna da frente, mas com a outra perna sempre apoiada aqui na cadeira. Então, eu estou com a perna na cadeira, projeto meu peitoral à frente, contraio meu abdômen, seguro ambos os pesos nas laterais e desço. Um... Volta, dois, ok? Aí depois eu vou fazer o lado oposto. Perna direita à frente, perna esquerda atrás, sempre certifique-se olhando para a cadeira ou para onde você vai fazer. E você vai flexionar. Um, perfeito? Dois, ok. Pegou? Pegou o macete! Então, agora eu vou fazer com peso. Isso aí foi para quem não tem peso. Agora, se você tiver peso, professor, mas eu com peso nas mãos, como é que eu vou fazer, professor? Bem simples. Vamos lá. Perna esquerda à frente. Perna direita atrás. Posiciona o pé na cadeira. Projeta o peitoral à frente, contrai o seu abdômen, flexiona a perna. Isso. Um. Vai ficar mais difícil. Dois, isso aí, vamos lá, três, perfeito, mais uma, quatro, isso, e sentindo bem, 5, legal, mudou, perna esquerda à frente e a direita vai atrás e fica na cadeira, ok? Agora quem está na cadeira é a direita, aí você tem que sempre estufar o seu peitoral, contrair seu abdômen e desce, um, equilíbrio, equilíbrio, vamos lá, dois, perfeito, vamos lá, três, isso aí, vamos lá, quatro, legal, e cinco, perfeito, isso aqui foi o um exercício conhecido como pulga, nesta minha dica de treinamento do primeiro, agora nós iremos para o segundo exercício, o segundo exercício, ainda utilizando a cadeira, eu vou posicioná-la dessa forma, à frente, tá ok? Posicionei, você vai sentar em sua cadeira, presta atenção, a cadeira tem que ser uma cadeira firme, não pode ser uma cadeira que esteja bamba ou seja fraca, se ela quebrar pode causar um acidente. Você vai segurar aqui embaixo, que embaixo da sua cadeira, projetar o seu peitoral à frente, contrair seu abdômen, fazer a extensão de ambas as pernas, e você só vai ter o trabalho de elevar as pernas e descer, mas elas estendidas. Como assim, professor, estendidas? Flexionadas são pernas dobradas, e estendidas são esticadas. Então você vai ter que manter suas pernas esticadas, e fazer só esse movimento aqui, ó. sobe, desce, sobe, desce. Sobe, desce. Quando você sobe, você vai estar trabalhando muito a região dos seus quadríssimos. Quando você também mantém ela em alguns segundos, milésimos de segundo, em cima, isometricamente, você está trabalhando o seu abdômen. Então, nós vamos subir e descer. Pega também posterior e a região das panturrilhas. É um ótimo exercício. Vamos lá? Vamos fazer comigo? Fez a extensão, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, perfeito. Aproveita, escreve aí nos comentários se quando você fez esse exercício da cadeira, sentiu a parte inferior do seu abdômen trabalhando, porque isso é importante. Porque aí eu sei que você trabalhou coxas e também sentiu o abdômen sendo trabalhado. Outro exercício para você, minha guerreira, que viu que a academia, em muitos casos, é ilusão. Eu sempre falei isso aqui. Não tenho medo de falar. A academia, em muitos casos, é ilusão. Se você quer ir para academia para bater papo, conversar, legal, maneiro. Se você vai, com o intuito, achando que só a academia vai resolver seus problemas, esqueça. Porque em casa você tem condições de fazer praticamente todos os exercícios que você faz na academia com pesos livres, que ainda trabalha muito mais do que com os equipamentos. Vou dar um exemplo deste exercício. E se você duvida, eu quero que você coloque lá nos comentários se o exercício não puxou pra caramba como puxaria na academia. Vamos lá! Cadeira abdutora, isso mesmo, aquela cadeira que você senta e você mantém em dois, é, duas almofadas né? aqui na lateral do seu joelho. Você segura e só faz esse movimento. Abrir fechar. Abrir e fechar. É isso que nós iremos fazer. Abra o máximo que você puder. Vai trabalhar bem a lateral do seu quadril. Por isso que eu falei para você. Dá para sentir? Dá. Se você tiver aquele tensor elástico e colocar aqui na região do seu joelho e fizer esse movimento vai ficar ainda mais difícil. Então é ele que vai dar atenção e vai lhe ajudar a sentir realmente todo o potencial deste exercício. Lá na academia são pesos, você pode utilizar tensor, tá ok? Elástico, bem simples, aí você encontra na internet aos montes. Vamos lá? Vamos lá? conto, Três, dois, um, projeto no peitoral, elevou a perna, abriu, fechou. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14, 15, 16, 17. Fiz 17 repetições sem peso algum. E com certeza você já deve estar sentindo a região lateral das suas coxas sendo bem trabalhada. Mais três dicas de treinamento aqui no canal, são muitas dicas que eu irei trazer ao longo. Desses próximos meses são dicas valiosas para você incorporar na sua rotina de treinamento. A única coisa que eu lhe peço em troca é que se você não é inscrito, inscreva-se. Toca nesse joinha e está vendo o nosso amiguinho Emílio Júnior Mirim. É isso aí. Entre em contato comigo através do WhatsApp para você adquirir seu cardápio nutricional por apenas 20 reais. Até nosso próximo encontro.